a tão simples como importantes falas, seguiu-se a primeira exposição dos deveres que nos caberiam como espíritos arrependidos e desejosos de reabilitação. Seria como a primeira conferência da série para que nos convidavam. O próprio Teócrito fora o orador. Falar a paternal e conselheiramente, sem arroubos apaixonados de oratória, mas deixando penetrar até o âmago de nossas almas profundas reflexões sobre as particularidades inferiores de cada um. Dir-se-ia que, legítimo conhecedor dos complexos que enredavam nosso ser, trazia o objetivo de ajudar-nos a reconhecê-los, medi-los e, esmiuçá-los a fim de nos animar a dar-lhes combate. Dali nos retiramos nessa noite memorável, reconfortados como fortalecidos por bem-fazer-se a esperança. E ali voltamos ainda muitas vezes para ouvi-lo expandir-se sobre os mais elevados conceitos que poderíamos conceber acerca da vida, das leis do universo, das magnificências morais resultantes do cumprimento do dever, da observação da justiça, da prática do amor e da fraternidade, da obediência à razão com a moral e a todos os demais princípios do bem. Extinto o prazo estabelecido pelos regulamentos internos, grande movimentação verificou-se na fisionomia pacata do departamento hospitalar e da torre. Turmas de asilados cruzavam as alamedas nevadas dos parques, demandando a sede do departamento, acompanhadas de seus mentores, a fim de participarem à autoridade máxima da nobre agremiação, as resoluções definitivamente tomadas depois das mais graves elucubrações e análises sobre a situação própria, assistidas pelos desvelados conselheiros e educadores e orientadas pelo próprio Teócrito, como vimos. Agenor Penhalva, assim como vários outros prisioneiros da torre, suicidas obsessores que haviam semeado desordem, lágrimas, desgraças incontáveis no decorrer do pretérito, quer na qualidade de homens encarnados, quer, mais tarde, como espíritos inferiores que eram... Jerônimo de Araújo Silveira, Mário Sobral e outros declararam preferir a reencarnação imediata tais os incômodos dos remorsos, as angustiosas perspectivas do passado, que obsidiavam suas mentes em flagelações insuportáveis, incapacitando-os para outra qualquer tentativa. Tinha urgência de expiação a verem se conseguiriam tréguas no esquecimento temporário dos serviços de renovação planetária para depois, então, cuidarem mais serenos de maiores realizações. Vários outros se empenharam pelo estágio nas operosidades da vigilância, onde poderiam algo aprender para se fortalecerem um pouco mais, pois que tíbios indecisos temiam ainda o contato com a carne, desconfiados das próprias fraquezas. Algum tempo de contato com as caravanas heróicas no serviço de socorro e auxílios desgraçados do vale sinistro como da terra, desempenhando a beneficência, prepará-los-ia com mais segurança no próprio entender, apontando-lhes caminhos mais amplos na senda da fraternidade. Eu, Belarmino, João de Azevedo e, bem assim, alguns poucos que conosco muito se afinavam, todos do Hospital Maria de Nazaré, atraídos pelos magníficos ensinamentos do preclaro diretor do departamento, durante suas apreciadas exposições, depois de muitas e cuidadosas investigações dentro de nós mesmos, apresentamos-nos à sua presença, declarando que... Caso fôssemos merecedores da honrosa mercê de prosseguir nas sendas preparatórias da iniciação, a despeito dos deméritos que sabíamos sobrecarregando nossas consciências, nós o preferíamos, porquanto nos seduzia a perspectiva do conhecimento que nos deixara entrever. — Sede bem-vindos, amigos — foi a resposta. — Amanhã mesmo poderei seguir vosso novo destino — para que retardar mais? Não continuareis, porém, sob minha dependência. A missão a mim confiada junto de vós foi culminada, uma vez que sereis encaminhados para a frente, sob os cuidados de novos mentores. Unir-nos há, no entanto, para sempre a doce afeição que se estabeleceu em nossos espíritos durante o tempo que aqui passastes. Certos de que logo no dia imediato deixaríamos o departamento hospitalar, separando-nos dos generosos amigos que tanto nos consolaram na desgraça, tristeza profunda ensombrou-nos o coração. A permanência num hospital, porém, todos nós o sabíamos, é temporária, geralmente curta. Procuramos despedir-nos. Começamos pelo próprio hospital que nos era vizinho. Joel, abraçando-nos entre um sorriso e um minuto de intervalo, nos afazeres que se afiguravam múltiplos naquela manhã, em virtude da chegada, dentro de poucas horas, de novo contingente de réprobos apanhados no vale, disse-nos, confortando-nos ainda uma vez: Não penseis que estareis separados de nós outros. Havemos de ver-nos muitas vezes. Paciência, meus amigos, paciência. Carlos e Roberto, como sempre, pontificaram-se a guiar-nos às visitas de despedidas. Revimos e abraçamos todos os nobres mentores, os amigos incansáveis de dedicação, a quem tanto devíamos os amáveis conhecimentos que tivemos a honra de fazer fora do nosso departamento, os quais se estenderiam através do tempo, solidificando-se em perpétuas afeições. Achávamo-nos no departamento de reencarnação, acompanhados das gentis irmãs servidoras Rosália e Celestina, quando ali deram entrada vários pretendentes à matrícula no recolhimento. Era compungente observá-los maturando sobre os dramas nefastos que assim os impeliam para o futuro acerbo tão depressa, o futuro Redentor. Si, um réprobos expulsos do paraíso por falta de afinidades para habitá-lo por mais tempo, o triste êxodo de condenados aos infernos pelas mais graves desobediências às leis do Senhor, todo bondade e misericórdia. Era com efeito tudo isso. Era falange de arrependidos que, por entre as lutas das incompreensões das provas terrenas, iam polir a consciência maculada pelo pecado, batizando-a no fogo redentor do sofrimento e, assim, remindo-a da desonra. Caminhavam em fila extensa, de dois a dois, subindo as escadarias da sede do departamento e desaparecendo dentro em pouco no interior do mesmo. Prisioneiros do passado minoso, escravizados pelo negror da mente, incapacitados em vista de seus pungentes remorsos para quaisquer tentativas antes de uma reencarnação expiatória seguiam cabisbaixos, tristes, constrangidos, temerosos, dando a impressão de que só se submetiam à dura penalidade porque outro remédio não haviam encontrado para lhes restituir a honra espiritual, a serenidade íntima, senão esse providencial recurso que a lei magnânima lhes apontava. Voltarem a ser homens. Renovarem-se nas lides planetárias por meio de exercícios reabilitadores do cumprimento do dever. Desoladora sensação de pavor fez estremecer em nossas fibras mais sensíveis ao se nos deparar o grupo conduzido por irmão João, diretor do manicômio. Incapazes de livremente raciocinar, seguiam para a reencarnação impelidos pela necessidade imperiosa de uma melhoria e algum progresso. E somente as escassas atenuantes que deveriam trazer, como os deméritos que a evidência mostravam, estabeleceriam condições para a existência que buscavam, assim como seus lastimáveis estados vibratórios. Irmão João, o generoso Teócrito, os técnicos do departamento de reencarnação, a direção-geral da colônia, seus guardiães maiores, todos criteriosamente inspirados na justiça e na misericórdia das leis soberanas do onipotente Criador, eram os mesmos que supriam suas incapacidades de justo discernimento para livremente escolherem o futuro, estabelecendo em conselho o que melhor lhes convinha e, para isso, recebendo o beneplácito do Mestre Redentor. Jesus não contivemos as lágrimas ao avistarmos Jerônimo e Mário, nossos pobres companheiros e afins, desde as sombrias desesperações do vale sinistro. O primeiro, abatido, curvava a cabeça sobre o peito, qual o condenado submisso no momento supremo. Não nos percebeu à distância, tão absorvido seguia nas ondas aflitivas do pensamento. O segundo, porém, sorridente e valoroso, os cabelos revoltos como no primeiro dia em que o víramos. O peito, no entanto, destemeroso, erguido como a desafiar as lutas por vindouras, olhos vivos postos para frente, qual sonhador antevendo o ápice honroso de empresa penosamente iniciada entre os sacrifícios exigidos pela razão, e as lágrimas vertidas pelo coração, ambos conflagrados por sincero arrependimento que seria preciso expungir. Ao nos avistar, acenou amigavelmente num adeus que parecia derradeiro, enquanto, frêmito de indescritível horror, confrangia nossas almas. O desgraçado acenara com dois miseráveis tocos de braços, onde não existiam mãos, ao passo que estas lá estavam destacadas, encravadas em seu próprio pescoço, como recordando a morte violenta pelo estrangulamento, a mesma por ele dada infeliz Eulina. Este será bem certo que vencerá, profetizou irmã Celestina Pensativa. Sua próxima migração terrena será calvário áspero, próprio das almas corajosas que se arrependem, e do berço ao túmulo apenas lágrimas e asperezas conhecerá. Arrastar-se-á sem esperanças nem compensações, mutilado, enfermo, humilhado, ridicularizado, traído pela própria mãe que o repudiará ao dar-lhe a vida, pois só obterá um corpo nos ambientes viciados em que outrora se chafurdou. Mas será preciso que assim seja, ó meu Deus, para que se reconcilie com a consciência própria e se reencontre harmonizado com o progresso natural de cada criatura em procura de Deus. Tão bem assim o compreendeu, que ele mesmo escreveu a sentença que lhe convém e entregou a irmão Teócrito para encaminhá-la à direção geral e conseguir a aprovação do seu guardião maior, isto é, de Maria, governadora da legião a que pertencemos. Mário impôs-se expiação duríssima, como tantos e tantos irmãos nossos existentes sobre a crosta da terra, no resgate severo e decisivo e ao entardecer do dia seguinte, deixamos o departamento hospitalar. Veículo modesto que reconhecemos do tipo usual no interior da colônia, veio buscar-nos. Silenciosamente, comovidos, tomamos lugar e, confortados pela presença de Romeu e Alceste, que nos deveriam acompanhar ao novo domicílio, observávamos que, enquanto deslizávamos suavemente, as neves melancólicas se aldegaçavam, a paisagem se coloria de formosos tons de madrepérola, flores surgiam em festividades policrômicas à beira das estradas caprichosamente cuidadas quando os primeiros casarios de magnificente metrópole hindu apareciam aos nossos olhos surpreendidos que julgavam sonhar. Louvado seja Deus! Era, pois, verdade que havíamos progredido. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos.